Não me apareças à frente Nem me mandes mensagem Não me apareças à frente Não, não, nem me mandes mensagem Um passo atrás vem Para tomar balanço Mensagem que eu não vou estar na net Não me apareças à frente Não, não Vai paparapapau Para quem não quer Chapéus há muito Quem não quer, chapéus a muitos, ovelha nem Não me apareças à frente